A esquerda, ela vive num mundo perfeito da hipocrisia. É muito fácil falar que você é do bem e criticar tudo o que sua oposição faz. É fácil você taxar seres humanos e colocar todos num grupo como as piores pessoas do mundo e todas elas devem ser destruídas, se possível. Mas, quando a gente vai ler notícias como essas daqui revelam a hipocrisia mais perfeita que existe. É como se a esquerda vivesse num mundo perfeito onde dane-se todos os seus problemas. A única coisa que importa é apontar o dedo para o próximo, certo? Aí nós temos aqui o BNDES. Ele não está mais só financiando culpa, Venezuela, que segundo Dilma, mentira que eles não vão pagar, eles vão pagar sim, eles não pagaram para o Bolsonaro. Mas vamos pagar para o Dilma. Depois a gente prestar mais dinheiro para eles, obviamente. Certo? E aí, vemos lá. Mulher de Chico Buarque ganha cargo no BNDES. Opa, faz o L. Olha que maravilha, hein? Isso daqui é... não está acontecendo só agora. Sempre aconteceu em todos os países onde a esquerda passou. Tem a Beautiful People. A turma que somos todos iguais, mas alguns vão ser melhores, gente. Alguns têm direito ali a terem melhores apartamentos, melhores casas. Não, você que é um cidadão, você não vai ter ali nem bolsa picanha. Vai ser só o L para você fazer... Olha que dico! A mulher de Chico Buarque, a advogada Carol Proner, será assessora especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloiso Mercadante. um nome famoso, né? É sempre o mesmo. Estão lá. De acordo com o site Metrópolis, a advogada que fez parte da equipe de transição aceitou o convite e vai atuar. Focada na área de direito internacional do banco Ah, fez parte da equipe de transição É sempre o mesmo jogo Nós que estamos aqui embaixo não vamos receber bolsa picanha Mas ela agora não porque é a melhor Não porque é, passou num concurso público Que é o que deveria acontecer em qualquer instituição Mas porque ela é, é esposa do cara que faz o L Do Chico Buarque ele é bonzinho o Chico Buarque o cara mais legal que tem cara quem não, quem não quer ser amigo do Chico Buarque ele é beautiful people ele é o cara que se preocupa com os pobres com as mulheres com os pretos com os gays com as mulheres com, com os LGBTT e KFA quantas letras você quiser não tem problema Chico Buarque vai cuidar de todas elas ele é o um amor em pessoa então não tem nenhum problema porque ele é do bem. Então ele pode tudo, pode nepotismo, pode colocar a mulher dele no cargo que for, tá? E dane-se, porque ele é do bem, ele é maravilhoso, ele é o homem mais lindo do universo, é o Chico Buarque. E qualquer um que o critique tem que ser destruído, tem que ser perseguido, tem que ser taxado como a pior pessoa do mundo, tem que ser excluído de qualquer círculo social, você não tem que falar com essa pessoa, porque não, ela é contra as pessoas mais lindas do mundo, é um crime, né? nós somos criminosas. Broner é fundadora da Ação Brasileira de Juristas pela Demoniocracia. Ai, que maravilha, hein? Todos eles assim fazendo, mesmo. é, é incrível, certo? Porque eles têm tanto problema com outras cristãos. Por que será que eles gostam tanto da man demoniocracia? Só, ah, só quem poderia responder uma coisa dessa? Eu não consigo, eu sou muito burro. Um braço do grupo Prerrogativas. Que apoiou a eleição do Dilma e é anti-Lava Jato. O nome da mulher de Chico Buarque já foi considerado para assumir o lugar de ministra. Rosa Verme, do Supremo Tribunal Federal, que vai deixar a corte em outubro deste ano. Que maravilha, não é mesmo? Teremos a mulher de um cara muito beautiful people no STF. Agora sim as minorias serão respeitadas. Agora sim nós teremos progressão no nosso país maravilhoso. Né? Uhum, uhum, uhum. Mas pode, porque ela é do bem. Então foda-se. Vou colocar o mulher do meu amigo meu, a mulher do meu amigo meu, que também eu tenho um amigo que tem uma mulher que é Janja né que tem um, um cara lá que tem um monte de foto com ela e ninguém consegue descobrir quem é esse cara é. e por acaso né o que é que tá acontecendo esse Brasil é muito doido parceiro é completamente doido tá isso daqui é um é um escarro é tipo assim eu posso porque eu posso eu sou do bem então eu vou fazer o que eu quiser cara. O que eu quiser o nome da mulher ali, ó, para que tá ditado para ser a próxima Rosa Verme. Meu Deus do céu, vai ficar lá até o quê? 2050 quase. Que vai deixar a corte em outubro deste ano, a Rosa Verme, né? Então já, já tá cotada ali. Proner e Chico Buarque estiveram na posse do presidente do BNDS, Aloísio Mercadante, na segunda-feira, 6 no Rio de Janeiro. No evento, o petista confirmou que o banco irá financiar obras em países de esquerda, prática adotada pelos governos de Dilma e Dilma. Entre 2003 e 2016, que é a mesma história que a gente conhece, né? É fake news que eles não vão pagar, porque eles, eles só não pagaram porque o Bolsonaro é do mal. E como ele é do mal, porque você vai pagar uma dívida pra alguém que é do mal. Quem rouba ladrão é 10 mil anos de perdão, mano. Quem rouba bolsonarista é 5 bilhões de anos de perdão pra esquerda, velho. Você tá maluco? Esquece. Nesse período, cerca de 80 obras nas ditaduras da Venezuela e de Cuba e outros países desgovernados pela esquerda na América Latina e na África receberam financiamento vultuosos e com excelentes condições, como longo prazo para pagamento e baixa taxa de juros. Ou seja, assim, era, era fácil pagar, era colocar o dinheiro no mesmo lugar que você conseguia pagar depois, com mais juros, era ter rendido e colocado isso em qualquer investimento, aí fundo meu brilhar, mano. E aí acabava, velho. Mas não, vamos foder todo mundo, né? Assim, enquanto o nosso Brasil continua sem metrô e o idiotinha que se acha progressista, fica fazendo L. Nossa, faz L, mano, faz L do bem, do bem, meu Deus. As duas ditaduras em Moçambique deram calote e até hoje não pagaram os financiamentos. É isso, mas é fake news minha, porque o Ministério da Verdade disse que eles só não pagaram porque o Bolsonaro é mau. Então o Lula é que tem razão e nós, meros mortais, temos que nos ajoelhar para o grande Supremo líder monocrático Esse Brasil vai de ladeira abaixo. Dilmo, para de passar vergonha, fica parecendo que é tudo estratégia dos caras que estão ao seu redor para te colocar como boi de piranha, eu vejo hoje, no, o Lula, ele é só o fantoche desse grande centrão se ele não tivesse feito ali pacto com Alckmin, se ele não tivesse feito aquela frente ampla tudo isso não estaria acontecendo, então para mim né, pode ser coincidência isso, o Dilmo sendo fracasso todos os dias, o que ele vai fazer é catapultar o Bolsonaro para um patamar que ninguém nunca viu Antes. É muito fácil ficar criticando o cara por quatro anos. Mas quando a gente vê a destruição em massa que tá sendo a esquerda, completo de desespero, certo? Cinepotismo nojento do Chico Buarque com sua esposa. Isso daqui, se fosse qualquer coisa do governo Bolsonaro, era impeachment, mano. Era abrir gabinete, mas pode miliciano porque é do miliciano do bem. Mas pode o cara corrupto que faz estrada na fazenda dele porque ele é do bem E pode depotismo do bem agora também, tudo do bem, mano Então desde que você seja do bem, você vai ser o cara mais maravilhoso, né, beautiful people Então o nosso canal vai continuar sendo o lado mal da força O lado das trevas, o lado dos que querem a destruição, a morte de outras pessoas Que influenciam as outras pessoas, né, a morrerem Beleza, a gente vai continuar aqui, certo? Não tem nenhum problema, não. <risos> Meu Deus do céu, esse mundo tá todo invertido. Esses caras estão perdidos, velho. Chico Buarque, mano, é mais um. Isso daqui não é nada comparado aos 10 bilhões, velho. Não é nem a ponta do iceberg do que vai vir por aí. Porque esse Beautiful People precisa ser recompensado. Por ter ficado do, a, do lado do bem, da força. E não tem nenhum problema para a esquerda, não, cara. Isso aqui é investimento na cultura. Chico Buarque maravilhoso, lindo, sexy, certo? Meu Deus do céu, gente. Ladeira abaixo do bagulho, certo? E por último, se você quer apoiar o nosso canal, participe da nossa sexta e concorra um celular Samsung A03. Muito obrigado pelo seu apoio. Quero saber seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau.